Acertei. Boa, caralho, a gente é muito foda. Nice. Fazer fogueirinha ah, aí. Ah, ah. É, é, melhor usar aquela. É, um Onde é que tava mesmo? Eu queria dar o um gritão pra invocar as putas dele, né? Uhum. Onde que tá a fogueirinha mesmo? Né? Aqui ó. Se pá já dá pra fazer pelo menos uma armadurinha aqui, velho. Deixa eu ver. Armadura de ossos, dá? Dá pra fazer um pouco. Vou tentar fazer aqui, hein. Ah, eu não tenho um osso, que tá contigo. Vestir Como é que eu tô? É peitoral? Ou é braçadeira? É braçadeira, velho Braço. Véio. Tá. É. Não sobrou nenhum osso. Pega todos os ossos desse cara e faz um. DRush, tá. tem um plato. cara meio cinza e grande ali, velho. Aonde? Ali, ó. É o mesmo. É o mesmo tipo daqueles bichos. Não velhos. é não. Caralho, vamos nele, vamos nele. É o. é o chupacu <risos> supremo. Ih, tem uns caras correndo lá embaixo. Nossa, tirei fácil. No nossa, vaza! <risos> Dá pra vazar Corre, Drush. Mas corre muito. Ai, carai! Não! O passarinho quase me salvou! o barulho que esse bicho faz, velho! Eu errei na fumaça, Eu tô vendo pra caralho! Vai, Drush, nós conseguimos, carai! Olé, tira não! Vai! Tem outro! Tem outro! Atrás, valeu, atrás, valeu. ali, ó. Tá pra, tá pra lá. Ali, ó. Correu. Foi lá pra comprar Eu vou aqui no chão dele pra ter certeza Tá, vamos levar ele então? Caralho, mano, é um ET Vai, me leva pra fogueirinho, nem lembro onde é que é de novo. Ali, ó. Ah, tô vendo. Ai, matou um ET, mano. Como é que dropa? G. G. o perninha É o ET Bilu, mano. Mas pega aqui, ó. tu tem algum refrigerante contigo? Tenho, tenho ah, bastante. Tá. É bom tomar pra encher a... Sim, família. tô tomando. Tá aí aqui, dá pra fazer com o resto dos ossos agora. Mais armadura. Peitoral, capacete, eu acho. Como é que fortalece essa arma mesmo? Tem um cara aqui! Aí, é contigo! Ai, caralho! Ih, acabou minhas flechas de novo. muito dano. Ele levantou. Morreu? dá tá pra não se queimar aí. Uhum. Tá aqui, ó. Dois. Calma aí, Drush, não tô indo indo, velho. Vaza, vaza. Ai, tira, Ai tira, merda. Tira. Filha da puta. Que susto que eu levei, velho. Ai, é muito. Vou morrer. Vaza, vaza, vaza, vaza, vamos vazar. Ai, eu morri. Ah, a armadura me protegendo. Pode ser. Caralho, dá mó medo, eu vou tomar no um cu. Caralho, mano. É ruim que eles quebram a armadura. Que boa, mano. Caralho, mano, eu achei que eu tinha flecha pra porra, flecha embaixo, embaixo. aqui, embaixo, embaixo. Dois Olha aqui, na sua frente. Eles estão vindo muito puto. Esse aqui dá pra matar, esse aqui dá pra matar. Tô sem flecha. dois Ah! Tem outro atrás. Vaza, vaza. é o cisa. Ai, susto. Caralho. caralho. Vou tacar fogo aqui no, na minha arma velho. Eu vou bater neles. Filho da puta. Olha, desviou. Cusão. Isso é muito forte, mano. <risos> é pra um bicho tá. forte te dar um gritinho de marica, velho. Né? Queima aí, seu e, merda. Olha os bichos olhando. Caralho, que susto. Um gritinho de outro. É Adres, ah, filho. Vaza, vaza, vaza. Tô com certeza, meu Olha ah, ele tá se curvando! Eles tão vendo que a gente é pica das galáxias matando os bichos, velho. Olha, eles estão... Cuidado, ele vai, vai chorar um bote. Você não vai me bater, não, né? Olha o bicho cagando atrás da pedra, não. Calma, Drush. Para, para. um ali. Para. Calma. Calma. Bonito nem tem ouvindo correndo. Não tem, não. Calma. Será que eles têm medo de fogo? Será? Vou pegar aqui um graveto e tacar fogo as Como é que taca fogo não bicho velho Bota um tecido no graveto Já tá Como é que acende? Ah, ah tá L. A L. é. Vaza seus porra, vaza que Nós manda aqui nós o bicho sentado Ué, dá pra clicar E neles Hã? E? É, cliquei, é, Não! Ele me atacou! Não arrisca, velho! Caralho! <risos> mano, a gente tá cercado sendo cercado por muito! Eu vou clicar E aqui no cara pra ver que. Tá Caralho! <risos> que susto! Mano, o bicho grita muito alto! Você agacha, sua putinha, paga pra pessoa. Vai, seu merda. Que que é esse E que clica neles, caralho? Ah, tu rouba as flechas dele. Rouba os dele. Caralho, esse grito deles aí é bugado, velho. Não é possível que seja alto desse ai, jeito. Ai, ai, ai, ai, ai, O bicho veio dando a bunda pra mim. Ai, carai. Matei dois aqui. Two in a row. Pega um, pega um, que eu pego outro. Falou, seus otários. Ai. Ai, que <risos> susto, tu me tomando cu! Peguei um corpinho infarto. Peguei! Drust, eu quase tive um infarto! Meu Deus! Já de... <risos> do lado do um bicho de 4 do meu lado, velho. Vou mano na ponte. Vou mano na ponte. Desce aí, caralho. desce aí. Ai carai, ai carai. Porra, meu coração. Vem do céu. Caralho... <risos> Esse jogo é muito Ufa. bom, se f***. Os bichos mó quietos, né? Acaba com... Mano, tem um pelado lá. Olha, olha, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Olha lá. Bugado lá na frente. Lá onde eu tô olhando. Sumiu. desenderizou Tava lá na puta que pariu. Correndo, parado. Nossa, a ponte foi boa. Ai, caralho. caralho, mano. Não, a gente vai ter proteção, porque agora os bichos vão estar... Tá... Oh, Pô, merda é que a tinta acabou agora, né? A gente tem... não tem como fazer tinta. Não porque sei, se mano. chover, fodeu. Deixa eu acender a, a fogueira tinta. aqui e jogar os bichos. Caralho, véi. Quase tive um ataque, mano. <risos> Caralho, já um, dois, três, quatro. <risos> <risos>